Fá, Dó e Sol maior, ok? É, a princípio tá, as primeiras a gente vai usar uma contagem, as duas últimas vão mudar a contagem, mas os acordes vão continuar os mesmos. Tá? Então a gente pode começar aqui de um simples, né? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,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 é, deixa eu ver de onde que eu vou voltar aqui. Pronto. A poder.